Interpretado por Tom Edleston, Loki estará de volta às telas em uma série original do Disney+. Loki, que estreia no dia 11 de junho, teve seu novo trailer divulgado nesta segunda-feira. O vídeo mostra o Deus da Trapaça capturado pela burocrática AVT, autoridade da variação do tempo, agência responsável por monitorar e proteger a linha do tempo nas histórias da Marvel. A organização em questão foi apresentada nas HQs pela primeira vez em 1986, na edição de Thor 372. Ao roubar o Tesseract, o irmão de Thor quebrou a realidade e agora precisa ajudar a consertá-la para salvar o mundo. A série revelará o que ocorreu com Loki após os acontecimentos do filme Vingadores, Ultimato, de 2019. Kate Aron é um assina a direção e Michael Waldron é o roteirista principal. Além de Tom e também estão no elenco Owen Wilson, Gugu Mataró, Sofia Di Martino, Vumi, Mozaku e Richard e Grande. Confira seguir o trailer completo e dublado da série Loki e não se esqueça de se inscrever no canal. Eu sei o que é esse lugar. Os Guardiões do Tempo montaram um circo. E vejo que os palhaços cumprem perfeitamente o seu papel. É o cara das metáforas. Adorei. Faz você parecer super esperto. Eu sou esperto. Eu sei. Tá bom. Tá bom. Assine para confirmar que é tudo o que você já disse. Isso é um absurdo. Assinem aqui também. Nós protegemos o fluxo correto do tempo. Você pegou o terceiro quebrando a realidade. Preciso que nos ajude a consertá-la. Por que eu? Preciso da perspectiva única do Loki. Vou ganhar uma arma? Não. Você acredita mesmo nessa variante do Loki? Por sorte, ele acredita nele mesmo bastante por nós dois. Tchau. É uma graça vocês acharem que poderiam me manipular. Estou dez passos à sua frente. Você não é chegada em confiança, né? Você pode confiar em mim. Loki, eu estudei quase todos os momentos da sua vida inteira. Você apunhalou pessoas pelas costas umas 50 vezes. Eu juro que nunca mais faço isso.